Fotografia como suporte afetivo. Na foto colorida de Hugo, reflexos do sol no mar sereno. No céu cheio de nuvens, dois pássaros voam para a direita. Parceria, trecho 2.8, arte USP. E Nepetex, UFSCar. Cyberespaço Espaço 2021.